Fala galera, TV Jael na é mais um programa aqui pra vocês, mais uma entrevista aqui no canal. E hoje, mais uma convidada aqui na casa, que é para lá de especial, gente, com vocês, a atriz e apresentadora, Mônica Bittencourt, uma salva de palmas pra ela. <risos> Tudo bem, Mônica? Tudo bem, Jael, é um prazer estar conversando com você. É um prazer de ser aqui em canal um prazer. E Mônica, com certeza, prazer. Tudo ótimo. Tô empolgada. É. Vamos conversar. Que bom. Mônica, você tem cartaz de uma peça bem assim interessante boa para assim, o público de assistir. Até a Perversa, pode a gente um pouquinho o espetáculo, nossa personagem. Quem assistiu aí, com a expectativa pode fazer essa peça. A gente agora tá fazendo a nossa... Vamos fazer a última semana, semana que vem. E Perversa é o meu primeiro monólogo. É um monólogo que eu escrevi junto com o Gustavo Rocha, que é o diretor do espetáculo. E a gente está falando ali de relacionamentos, de amor. É, tem comédia, tem drama, tem, tem diversidade. Tudo de tudo pouco. De tudo pouco. Quase terror também. Então o público é convidado a montar um quebra-cabeça né, dessas histórias que eu vou contando, da infância dessa personagem, da adolescência, e como ela chegou até os dias de hoje, né? E, e ela vai usando as pessoas da plateia para contar essa história. Eu falo sempre que é como se fosse uma alegoria sobre os relacionamentos, sobre o amor, no fim das contas, né? E como, às vezes, a gente acaba matando o nosso próprio amor. Então, eu conheço um pouco sobre isso. E você assistiu, né? Assisti, gente. <risos> vocês vão sair de um jeito, vocês vão entrar de um jeito e vão sair de outro. Muito com essa time, muito boa peça. Vale Olha, também a pena vai ficar fazendo é Até dia 20 de abril, agora. É, tá, tá sempre às quartas e quintas, às 19h, no Casa de Cultura Laura. Então, tem mais uma semana, no dia 20 de abril acaba. Tem mais 19h e 20 só. Então, não tem. Vai certo. Lá. Não E você pretende ver um teatro depois? Eu tô procurando é, outro teatro no Rio, mas uma temporada mais certa é em julho, em São Paulo. E a gente está já com teatro fechado lá, então vamos fazer uma temporada em julho. E estamos querendo ir para Portugal. Oh, Também. Fora do país né? Fora do país, que é Sim, é. Internacional. Chique, internacional. Aí vamos ver o que, que acontece, a gente está escrevendo editais também quer, né, sem dinheiro é difícil. A gente está buscando aí também incentivo, que é aquela coisa, né, artista independente acabou investindo o dinheiro do nosso bolso, chega uma hora que não, já montamos a peça, fizemos duas temporadas, essa segunda temporada, sem patrocínio, então, né, é, pegando dinheiro de bateria, comprando parcerias e tudo, mas agora a gente tem que se organizar aí pra saber pra onde a gente vai agora. Mas em breve, aí, novidades. Né? Segue é. lá, perversa teatro. Coloca teu Instagram aqui também, tá aqui embaixo. É, né? mônica Então segue lá também, que eu vou compartilhando mais gente, novidades. Tá aqui embaixo o Instagram da festa o Instagram da maravilhosa da mão. só seguir, aí, gente. Só seguir, olha é aí uma conta que a gente que você é apresentadora. Eu né? sou, sou apresentadora. Eu apresento um programa chamado Almanac na Rádio Roca de Pinto é, de segunda a sexta de umas duas da tarde. E é um programa cultural. É, a gente recebe muitos atores pra falar em pessoas é exatamente isso que você tá fazendo agora comigo eu faço com muitos atores. Que é, pessoa pode ouvir? 94,1 FM que é a, a, a, a Rádio Roca Pinto. Tem também site rjradioquetinho.rj.gov.br e tem os aplicativos de rádio, né? Hoje em dia as pessoas ouvem muito mais podcast e tal. A gente tem os podcasts também. É só procurar rádio. no no Spotify, qualquer plataforma de áudio que você vai encontrar lá os programas. E tem os os aplicativos de rádio, né? Esses aplicativos que você pode escutar a rádio do mundo todo. É só procurar lá rádioquetinho. De uma às duas, e ouvir ao vivo. Muito bem, Você vai acompanhar. E, você tem algum projeto do seu futuro? É. Então, eu... Eu, como artista, como apresentadora, eu tento fazer de tudo um pouco. Sou também. Então, Gostaria. escrevo... É, a gente é escritor, vai seguindo, né? Tem livro? Eu tô, tenho já escrito para lançar. Então, quero lançar livros esse ano. Então, é isso. A gente vai fazendo de tudo um pouco. É, é peça, então vamos lá fazer peça, vamos fazer né, coisa da rádio, ver os programas da rádio, coisa de opção, coisa do livro, tem tenho um livro infantil para lançar, tem as crônicas que eu faço no Instagram também. Então é muita coisa, assim, agora eu vou terminar a peça, poder respirar e ver aí quais são os próximos projetos. Muito bem. E, mole, você deu uma inspiração assim na eu, ah, que é es como é que tá eu gosto muito assim, se eu parar para pensar assim, quem eu gostaria de, de ser, eu gosto muito da Andrea Beltrão. Eu acho ela incrível, ela faz tudo bem, ela faz drama, comédia, ela, ela tem a capacidade monóloga incrível, que também Antígona, é antiga, né? ela conta a história de antiga, toda sozinha, maravilhoso. Todo espetáculo que eu vejo com ela, fico apaixonada, todo programa, todo filme que ela faz, eu acho incrível. E eu também amo a Fernanda Torres, elas até fazem um programa juntas, e eu acho as duas incríveis justamente por isso, porque a Fernanda Torres escreve, ela é boa em comédia, ela é boa em drama, ela, ela é engraçada e é espirituosa, eu gosto muito das duas, assim, atuando. Eu me identifico muito, assim, porque eu acho que eu, eu também gosto de passear por vários lugares. Eu gosto de escrever, de, de fazer coisas de comédia, fazer coisas de drama, então... É, eu acho que elas duas resumem muito bem, isso, esse espírito, assim. E Mônica, na sua você declara muito o é e muita gente tem dificuldade em de decorar textos. Tem uma técnica, tem exemplo, na barriga? Então, é, por exemplo, essa peça que eu estou fazendo agora é muito boa, muito, muito boa. Tudo bem que o texto eu escrevi junto com o Gustavo tem uma certa propriedade daquela história, mas as palavras em si eu tenho que estudar pra decorar, não tem jeito. E o que eu, o que eu faço para decorar, por exemplo, tem um texto de dez linhas Eu falo primeira, a, a primeira linha. Eu fico repetindo aquela primeira linha. Quando eu já estou de... repetindo mesmo, em voz alta, aí depois eu passo para a segunda. Aí eu fico repetindo a primeira e a segunda. Vou acumulando. Aí, quando eu já tenho as duas decoradas, passo para a terceira. Aí eu vou primeiro, segundo, terceiro. Isso é um processo. Outro processo é. eu gravo muito. É... gravo texto, eu fico escutando musica mesmo, com a lista que eu então, Eu chego uma hora que ele entra sozinho na cabeça. Escrever, também às vezes eu escrevo texto. Eu uso todas as táticas possíveis para decorar. não tenho uma, eu vou... Vou, vou fazendo, bato muito texto com outra pessoa, né? Tipo, bom, minha mãe, meu namorado, toda hora eu dou um texto lá. Vê aí, o que eu tô errando? Aí, eu... É isso, eu acho que são as, as técnicas. E, principalmente, entender que eu tô falando, porque, né, às vezes a gente decora, não sabe nem o que tá falando, aí se a gente erra uma, uma palavra, aí já se perde, ou não. Você tem que ser, ter a habilidade de poder falar aquele texto com as suas palavras, vai que dá ruim, né, aí deu branco, eu não sei para onde eu vou, você sabe a história, você sabe o que você tem que falar, então vai lá que daqui a pouco você vai com as suas palavras, é, e daqui já. a pouco se acha de novo, volta pro trilho mas principalmente isso, entender estudar, mais do que decorar, estudar o texto. Estudar o que, que ele está querendo dizer, quais são os textos qual a intenção daquele texto. Acho que é a principal coisa. E, mãe, e você quer mandar um abraço, um Ah, vou fazer igual a Xuxa. Vou mandar um beijo para minha mãe. Meu Uma namorado. rádio, meu... sua sou rádio aí, Meu pai, meu irmão. E um beijo especial pro Jael. Mônica, é muito obrigado. <risos> Prazer, te desejo todo sucesso. Sua festa vai virar o pro Brasil oh, todo. Oh, tomara, tomaram, tomaram. Você que tá assistindo, ó, procura saber. Me segue lá no Instagram. Aqui embaixo. É? Teatro. e Mônica Tá aqui. E lá eu tô sempre colocando novidades, o que eu tô fazendo, divulgando os trabalhos. E vai ter muita coisa boa pra ir. É a Israel ainda volta pra me entrevistar, pra falar de outros assuntos. Já, em breve né? estamos aqui de novo. Obrigada, viu, Israel? Um beijo pra todo mundo. E agora a como você vai um Opa! Foi. Aqui pra gostar. Oh, é. Jujuba, obrigado, claro, né? você é. E você é boa sorte também com a sua carreira de entrevistador, de apresentador. Meu colega de profissão ali, oh, é tá, tá, tá vendo? na mesma profissão. Então, vamos juntos, você tem aí uma carreira longa pela frente. Eu amei. Mostra. <risos> vamos nessa. Mônica, vamos fazer uma brincadeira que é assim: eu vou falar uma palavra, aí você ela com um outra, tá bom? Tá bom. Mônica. Uma palavra só? Isso. Caramba! Personalidade. Tia. Yeah. Vocação. pé yeah, yeah. Sonho. Família. Amor. Amigo. Ai, ah, conforto. Duro. Duro. Muito brilho. Muito bem, gente. Mônica, muito obrigada. Obrigada, adorei, adorei. Gente, compartilhem esse vídeo para todo mundo. Compartilhem para todo mundo. aqui. tudo no o canal, compartilhem. Se inscrevam no canal, para o é, sincero. Eu não inscrevo no canal. Põe é é é muitos aí. Elas têm encartado até? É dia 20 de abril, 19 horas. Sim. Parece lá. Um inscreva <risos> Mônica, agora a fase final. Que é assim? Curtiu, curtiu, curtiu. Vai ver se eu tô. online. Como é que é? A fase final é assim. Curtiu, curtiu, curtiu, curtiu. Vai ver se eu tô. Vamos lá. Curtiu, curtiu, curtiu, vai ver se eu tô online. Valeu, galera, e até a próxima entrevista.